E aí galera, beleza? Seguinte, não vou mentir para vocês, no vídeo de hoje trago para vocês um projeto de altíssimo risco, tá bom? Porém, é um projeto aí que eu acredito que dá para você entrar, fazer um bom dinheiro e depois sair, pelo menos é essa a minha estratégia nesse projeto. Obviamente, vocês vão conferir, é um projeto que pode acabar durando pro longo prazo, tá bom? Porém, eu acredito aí que é um projeto para você entrar, fazer uma grana e sair, porque é alto risco, beleza? Mas vamos conferir então. Bom galera, então basicamente o projeto chama Astro Finance, tá bom? E basicamente ele é o mais novo token de recompensa. Passiva em Ethereum na rede BSC. Então a Astro Finance traz a ideia de investimento facilitado aos investidores e seu projeto está sendo desenvolvido com base nisso. A sua pré-venda vai iniciar no dia 29 do 2, agora 29 de fevereiro de 2022 na plataforma Pink Sale, tá? Então vocês sabem que o Pink Sale é uma das principais plataformas aí que tem de lançamento de projetos. E basicamente, galera, essa empresa está fazendo um marketing intensivo, é divulgando em todo qualquer lugar, tá ligado? Por isso que chegou até a mim esse projeto. Então, o um projeto aí, quando tem marketing forte, é aí aquilo que eu falei para vocês. Vocês. Eu acredito que muita gente vai entrar, a moeda valoriza, depois ela pode ter uma queda ali. Eu acredito nisso, tá bom? Pelo meu tempo de mercado. E como funciona, mano, a ideia do token é um pagamento de recompensa em Ethereum, tá bom? E vai ser feito a partir de uma taxa de 3% que é cobrada em cada compra e venda e refletida aos holders. Então também é uma taxa de 5% dedicada ao marketing, para fornecer capital aos desenvolvedores do projeto. Por último, uma taxa de 7% que é refletida na liquidez. E isso tudo, né, para auxiliar e manter o gráfico saudável e fortalecer a valorização do token. Então, resumindo, um token. De recompensa, uma boa oportunidade para quem tá no hype de token de recompensa e que gosta de renda passiva somente por manter em sua carteira o token, né? Sem precisar aplicar em uma pool, por exemplo. E, cara, resumindo, é um projeto que tem que aproveitar o hype, entrar no início, ter uma chance de lucrar com a valorização do token, beleza? E, galera, basicamente comprando o token aqui na Pink Sale, aparece aqui na sua MetaMask, né, mano? Porque é na rede BSC e aqui basicamente vai aparecer, então, e você tem que adicionar também aqui o Ethereum na BEP20, aqui na sua carteira BEP20, tá? Porque basicamente é o Ethereum que você vai ganhar de recompensa. E cara, vamos ver um pouquinho aqui do site, então tá falando, o Astra Finance foi pensado pela falta de ensino e facilidade que os projetos transmitem aos seus investidores. Nosso projeto está em processo de ser totalmente fácil para todos os investidores, aqui tem o endereço do contrato e o botão da pré-venda. Clicando aqui na pré-venda, vocês podem ver que tem auditoria aqui, e cara, tá para chegar daqui um dia e 19, isso no momento que eu tô gravando, tá? No momento que você tá vendo esse vídeo, cara, vai ser dia 1 de março, então é hoje o lançamento, tá? Dia 1 de março às 16 horas, ou seja, 4 da tarde, horário de Brasília, então cara, é hoje a oportunidade, tá? O valor total vai ser de 400 BNB, tá? E mínimo, cara, você entrar 0,1 BNB, máximo 5 BNB, tranquilinho, certo? A economia também a gente já falou, tá até inglês aqui, mas já foi falado, tá bom? Então, Astro Finance queima 2% da oferta total mensal, aqui tá falando para compra da Pink Sale, que eu também já expliquei para vocês, tá? Aqui tem o um roteiro, cara, bem simples também, não tem muito segredo esse roteiro, certo? E aqui as parcerias, né, que é onde, que aparece aqui na PoCoin, na Pancake, Pink Sale, em breve eles pretendem estar na CoinMarketCap e na CoinGeek, certo? Então, eu tô falando aqui que pela Fresh Coins teve um review aqui, do Smart Contract, né? O código deles aqui, certo? Astro Finance, dia 22 do 2 de 2022. Bom, galera, aqui também temos o White Paper, tá? Falando da renda passiva em Ethereum, né? A pool que eles vão ter. Tá falando também de um marketing de NFT, tá? Uma plataforma aí pra você comprar, vender, alugar NFTs. Tá falando também do AstroCart, tá? Que teria um cartão aqui, AstroCart, pra pagamentos, beleza? Basicamente é isso, não tem muito segredo. Então, galera, assim, minha opinião pra finalizar, é um projeto que realmente eu acho que é mais pra você entrar, eu acho que a moeda vai ter um pump e depois um dump, né? Então, basicamente, você entra a moeda valoriza e depois ela vai ter uma desvalorização. Na minha opinião, é isso que vai acontecer com esse projeto. Então é altíssimo risco, tá ligado? Mas cara, isso aqui não é uma dica de investimento, tá bom? Então eu vou entrar no projeto ali, colocar um pouquinho de dinheiro e esperar valorizar, vender e tchau, tá ligado? Mas cara, você sempre tem que colocar um dinheiro que você possa perder. Eu vou colocar um dinheiro que eu posso perder e você vê quanto você pode perder, porque pode dar ruim ou pode dar bom. Cara, não dá para saber, só entrando para saber. Então ou você vai ter um lucro ou vai ter um prejuízo. É alto risco, mas aí você faz sua análise, seu estudo, os links estão todos na descrição, você vê se vale a pena esse movimento aí, fechou? E eu vou ficando por aqui então, espero que você tenha gostado do vídeo, até a próxima, Valeu? falou!